É o momento que nós esperávamos tirar uma faca insana com 20% de chance. Vai! Hoje eu tô aqui no Keydrop e eu vou fazer um desafio diferente, que é o seguinte: o foco vai ser nos upgrades, tentar conseguir facas e skins iradas aí pro meu inventário. Mas o upgrade só pode ser até 20%, 18%, 19%, 20% no máximo. Não vou fazer nenhum upgrade que passe desse valor, porque o foco é ser difícil. E eu tô com uma grana aqui no site e vou abrir essas caixinhas aqui e são ilimitadas. Geralmente nessas caixas vem coisas muito boas, porque há uma caixa que não fica para sempre no site. Ela fica apenas uma semaninha, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, então vamos abrir aqui três vezes a caixa Crown, duas casinhas, uma USP, deu profit, na deu muito profit, vou abrir mais três dessa caixa aqui, me parece ser boa, vamos ver se a gente não pega alguma coisa top, não vem nada muito top, mas tudo bem, opa, 83 olhinhos, essa M4 aqui vem minimal air, mano, muito profit, mano, gostei dessa caixa aqui, na moral, velho, na moral, será que vem uma faca, não veio faca, mas essa MP9 aqui é bonitinha, essa vez aí Bom, já tem muitas skins aqui no inventário do drop então eu não preciso ficar abrindo muitas caixas. Agora tá na hora da gente começar upgrades insanos aqui. Vou começar a apostando 30 dolinhos e no máximo 20%, né? Deixa eu ver o que que me interessa aqui. Bora tentar uma faquinha aqui então que dê exatamente 20%, mano. Só vai, só vai. Se perder. Ah, beleza. Se perder, perdeu. Primeiro upgrade já deu errado, é, eu... mano. Eu vou colocar 40 agora. E vou ir em alguma faquinha aqui um pouco mais top. Deixa eu ver. 19%. Vamos lá. Flip knife da Masco Steel vem pro pai. Toi. Primeira faca com sucesso. Agora vamos mais um piguezinha. Ou vou abrir mais caixas? Acho que eu vou tentar mais um upgradezinho, vai. Será que rola essa Shadow Daggers com 15%? Vou botar do lado de lá. Tome. 15% velho. Ou oh. passou. Ficou. Nossa, estourei, estourei Aí na moral, eu gostei bastante daquela caixinha que a gente abriu Eu vou vender essa M4 que veio lá na caixinha e essa USP E vou abrir mais daquela caixinha Inclusive se você colar aqui no Keydrop, não esquece O código promocional login te dá um bônus de 5% pra depositar E você ganha também 50 centos de graça Pra abrir algumas caixinhas aí no Keydrop pra testar o site Vamos lá, essa caixa aqui tá boa Na verdade eu acho que todas essas caixas aqui da edição limitada são boas De 3 em 3, cara, já deu muito bom essa caixa Deu bastante profit Vou abrir mais umas 5 caixinhas aqui Hum, passou faca Essa cai é valiosa, quanto que me dá? Hum, 23 dólares no total ela Mas deu prejuízo aqui, 35 Beleza, beleza, beleza, vou abrir mais duas caixas E vamos ter mais um estoque bacana ali pra tentar Uns upgrades, mas na moral Já deu bom, velho, eu vou tentar upgrade de 10%. Opa, opa, beleza. Duas skins muito boas. Um profitzinho aí na caixa de 10 dólares quase. E vamos agora tentar uns upgrades um pouco mais arriscados. Vamos lá, 30 dólares aqui. E uma faquinha que eu acho que vai ficar perto de 10%, mano. Dá pra eu colocar uma grana aqui e deixar 15%. Vem pra mim, Survival Knife. Passou. Essa passou longe, tinha que ter colocado do lado de cá Bom, vamos pegar pelo menos mais uma faquinha Pra gente tentar upgrade dessas facas baratas aqui Por facas caras, mano, vai, vai 19% tá fácil Beleza Beleza Que profit, hein, mano Que profit Agora eu vou usar essa faca mesmo E vou tentar uma faca mais insana Tipo uma skeleton Ou podemos vir aqui numa baioneta Doppler Mano, eu vou por exatamente 20%, velho Dá certinho Só não sei se eu deixo aqui ou se eu mando pro lado de lá Acho que eu vou deixar aqui Vai, se eu conseguir transformar Pelo menos uma dessas facas aqui Pelo menos uma faca top Tipo essa baioneta Doppler Desafio concluído com sucesso Vai, primeiro de 20% Chama A força tá boa Não acredito, mano. Não acredito, mano. Mano, já que não foi a baioneta Doppler, então eu vou tentar M9 Doppler. Vai, vou tentar M9 Doppler. Isso aqui vai passar um pouquinho. Vai, 18%. 18%. Eu acredito quebrei a cara o foda é que essa flip que eu tenho aqui ela não vai dar 20% ela vai dar 23% eu vou ter que tentar essa essa daqui 19% é o momento que nós esperávamos tirar uma faca insana com 20% de chance vai Vou arriscar um pouco mais, velho Ó, eu perdi três facas que eu tinha conseguido Fazer no upgrade de 20% Vou pegar essa Classic Slaughter Junto com a minha casinha, que dá 19% Vamos tentar pegar essa Butterfly Tá na tela, bora! Mais fácil, de 20%, tá vendo? Vou vender uma faquinha que eu tô aqui no site E na moral, eu vou caçar essas facas, mano Cara, 20% é uma chance baixa, velho É difícil, mano Mas a gente vai conseguir Vou pegar aqui 10 skinzinhas Vou selecionar todas essas skins Eu quero mais ou menos 150 dólares E eu vou atrás daquela baioneta, mano Tá aqui ela, mano Eu vou, eu vou pôr exatamente 20%, velho Na moral, mano, na moral, vai 20, praticamente 20% Vamos que vamos Vem pra mim, baioneta Doppler Vai, vai, vai Vai, vai, Caramba, mano, tá impossível, velho. Eu comecei tão bem, achando que eu ia arrasar. Que eu ia tirar umas duas Doppler. E aí, no meio do caminho, tudo deu errado: 20,01%. O 0,1% é só pra dar sorte. Vem pra mim, faquinha, vem pra mim. Agora foi. Ufa, achei que ia dar tudo errado, velho Até que eu gostei dessa brincadeira, então eu vou abrir aqui mais 10 caixas E agora eu vou tentar a M9 Doppler, velho, com 20%, vai Vamos adicionar um pouco de porcentagem aqui, ó Cara, se der errado, se der errado, eu acho que eu não vou nem tentar mais, mano Vai, vai, vai, não quero nem olhar, não quero nem olhar, vai Bora Parou, parou, parou Pum. Puts, velho, putz, velho Mais uma tentativa na M9, vai Aí, na moral, mano, esses upgrades de 20% são muito tensos Olha o que. Na moral, essa caixinha é muito boa, velho Caixinha top demais, velho. Eu ia sair no prejuízo, mas caiu essa faca. Aí, na moral, velho, o upgrade o negócio não é ir nos 20%, não, mano. Vai me ouvindo aí, vai me ouvindo. O negócio é 60%. Será que eu tento de novo? Eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. Cara, se der errado, eu paro. Vai, se der errado, eu paro. Parei, parei, parei, parei. Pare. Eu vou me contentar com essa ursus e com essa baioneta. Beleza, beleza, duas facas tops. E vou fazer mais um upgradezinho aqui de 14% com essa K. Vai que vira essa Flip Doppler. Vai, vai, vai. Não viram. Bom, se você quer que eu volte aqui no Kidrop drop e faça um desafio aí com, sei lá, no máximo 10% de chance no upgrade, deixa nos comentários. Hoje a gente se deu mal no upgrade, mas a gente se deu bem na caixinha que veio essa ursos pra gente, né? Duas faquinhas, beleza. Eu tinha ali uma faquinha de 300 doll que eu vendi, e perdi ela, daí eu perdi umas três faquinhas de 100 doll que eu tinha ganhado abrindo caixa e fazendo upgrade. Não dá pra se dar bem todas as vezes, né? Mas tá bom, vou ficar contente aqui com essas duas faquinhas. Tô com bastante skins ainda aqui no que drop. Nossa, tô com 9 mil doll aqui, mano. Preciso fazer alguma coisa com essas skins pensando em fazer algum upgrade pra essa Gangner aqui, mano. Sei lá, velho. Só que não de 20%, né? Pelo amor de Deus, mano. Talvez quem sabe, no desafio de 10% eu tente pegar a Gangner. Sei lá. Galera, pra vocês que querem depositar aqui no que drop é muito fácil. Só você vir no seu perfil, clicar em adicionar fundos e você ganha bônus. Só você ganha moedas de ouro pra você poder abrir caixas grátis. Você ganha os chars do evento pra ganhar skins grátis. E eles liberaram depósito pra gente do Brasil aí por Pix, boleto. Tem cartão de crédito, criptomoedas, skins CSGO. Cai na hora e o site é confiável. O link da descrição. Tamo junto e a gente se vê na próxima. Falou!